Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo roletando E hoje é nas caixas DDB né, aquela loucura que chegou aí Todas as caixas DDB desde o primeiro ano do Crossfire de vida de é, 2012, 2013 até 2019 e vocês pediram muito, soldado roleta, roleta, soldado roleta, roleta, eu, eu dei um jeitinho aqui e conseguimos algumas caixinhas a gente roletar, tá? Mas são muitas caixas, então como são muitas caixas, a gente vai dividir esse vídeo aqui em três, então vão ser três vídeos roletando é, caixas aleatórias desse dia, na sequência, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Tá bom então não se esqueça se inscreve aqui se você não é inscrito já deixa aquele like comenta compartilha e tamo junto que vai ser frenético tá? vamos lá vamos começar logo aqui na caixa 2012 2013 vem que vem vem neném vem que é na automática o boneco também tô nem aí vamos lá vamos lá tô ficando com medo tô ficando boneco Lembrando para vocês, rapaziada, que essas caixas vão estar disponíveis até o dia 30 desse mês, né? Até o dia 30 de outubro. Então, se você quer alertar, se você quer garantir a sua MNDDB aí, se você tá faltando aquela, aquela arma para fechar aquele kit, essa oportunidade é vai oportunidade, parceiro. Essa é a oportunidade, vai estar até o dia 30. E lembrando que ZP rápido, fácil, na hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar tá aqui na descrição, é o nosso partido e amigo Zé Louco, Zé P. Só chegar lá, no é Zé, quer comprar aquele ZB bolado, quer comprar aquele ZB punk com o boneco, o boneco de cor. Só chegar lá e falar com o Lex, que você vai ser totalmente atendido com aquela rapidez e aquela, aquela agilidade punk mostrou eixo. Tá bom? Vamos lá. Vem que vem. Vem neném. Vem a 2012, 2013, que boneco não tem. ixi, já foi, já foi 30, já foi 30, eu estou roletando no Agulhas Canal 9, tá, Agulhas Canal 9 aí, que o infame do Bruno Bracinho fica falando pra mim roletar toda hora aí na, na Agulhas 9, então hoje tá no Agulhas 9, espero que a gente consiga, meu partir espero que a gente consiga, vem que tem, pelo menos uma, estou roletando 50 caixas. Já foi 30, já foram 30 e até agora nada, nada, nada, nada, nada, eu não tô fazendo nada. Vem, olha, olha, faltam 10, faltam 10 e eu tô ficando com medo, e claro né rapaziada, como eu sempre digo aqui nos vídeos, Eu acho que eu não tinha essa que eu não tinha, não sei, vou dar uma olhada depois. Eu acho que eu não tinha, Vai tá bom, vai tá bom, vamos lá, roupa cut, roupa cut que ainda falta, nessa daqui eu vou roletar três, né, a 2012, 2013, a 2014 e a 2015, então vamos lá. Eita, não foi automático. Vei que tem, Vem, dede, Vem que eu tô boneco também, olha, eu acho que eu não tenho a Kruk. né, cruque ou cuque. Eu até a dessa caixa, mas pelo jeito eu fiquei, fiquei neném, fiquei pacote. Tô ficando com medo. É boneco de gênero. Que não eu tava falando, como eu sempre falo pra vocês, rapaziada. Analise a situação no game, vê se vale a pena. Se vale a pena, vale a pena ou não, é você que decide, meu parceiro. Tá, você sempre analisa, analisa A situação, ah, soldado, não quero roletar Rolete, ah, soldado, não quero roletar Quero fazer, faz evento, tá tendo vários Eventos aí, tá tudo certo, tanto que gasta que quer investir, como também que não quer Investir, quer só é, aproveitar os eventos Não quer gastar nada, tá tranquilo Todo mundo em paz, todo mundo feliz e O importante é se divertir, tá bom? E respeitar a opinião do próximo Tá, vamos lá, vem que vem Vem, vamos na caixa agora do 2014, meu partido pra... Vem é, vamos É a primeira É a primeira neném É a primeira que não tem Ó, se eu ganhar uma de cada caixa Eu já estaria no loop Já estaria punk já estaria neném Já estaria como? Suvaco de cor Já estaria boneco Tô ficando com medo É boneco de gelo e aí boneco, eu e aí, vocês roletaram? Qual a arma que você não, não conseguiu dessa DDB? Qual a arma, qual a caixa que você tá de olho, tá querendo roletar? eu soldado, tô esperando cair caiu o, o, o Amiréi, né, o Amiréi na conta, tô esperando cair caiu um, um, um Famiri pra mim roletar na caixa tal. Comenta aqui, comenta aqui no vídeo aqui, deixa aqui seu comentário, quero saber aqui Soldado, eu quero ver a caixa tal. Pô, queria ganhar arma X, queria ganhar a, a Kulk DDB, queria ganhar a, a, a DDB roxinha, aquela padrão, aquela tigona, porque aquela é só que é a raiz, só que é a raiz que tem. Olha! Eu já tenho é, Eu já tenho essa, É de boa, ó. Uma de cada. Eu tô achando que tá punk. Eu tô achando que tá, tá neném. Eu tô achando, ó. Eu tô achando neném. Eu tô achando neném. Eu tô achando boneco, pode parceiro. Vamos, vamos. Vem que vem! É impressão minha ou essas caixas estão fáceis? Não posso falar isso, né? Senão eu já sabe, isso é da zebra. Eu da zebra. Então, continue assim! Continue assim, meu Tirou! Vem! Eu gosto dessas aqui Essas daqui que ela tem aqueles efeitos dos fantasminhas que faz barulho, né? Aquelas armas que, que tem animação! Vamos lá! Vem Punk! Vem, neném! Tem outra na né? caixa tem essa aí já ficou muñeco, né? Aí já ficou muñeco, né? Pô, aí... <risos> tô ficando com medo. Aí eu fico murcho. Falta um 12, meu batido. Vem que vem. Vem um neném. Vem que eu tô boneco também. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Olha! 2014, e tocando Vem tranquilo, vem neném, vem que tem, vem que eu tô ficando com medo, mais uma, mais uma, mais uma, hum, do lado, durado, durado se bicho. deixo, durado, durado, tá, tá bichada essa caixa pro eu falei fazer com três afegãs, já tenho duas. Ô Baitão, eu tô com 5, mas tá bom, tá bom, tá bom, não vai gravar não Deixa eu ver o que que vinha nessa bexiga aqui Cadê 2014, 2012, 2014, cadê 2014 Pô, tinha 12 aqui pra vir, tinha o tanto de arma que tinha pra vir, rapaz Só vi essa bexiga, mas tá bom, tá bom, vamos lá Cadê, vamos lá, le... 2015, 2015 tem o que? O, o taco eu tenho, acho que a GG eu não tenho, a Shaytac eu tenho essa M4 também tem Então eu tenho a GG aqui, vamos ver Vamos ver, é a última, hein É a última desse vídeo, então Vem que vem 2015, 2015 e 1, vamos lá Vem que vem Vem neném, vem que eu tô boneco Também, vamos lá, vem Você que tá aqui até agora Assistindo o vídeo e tá dando risada na minha cara Né, seu infame, seu Seu xerapedo. deixa o like Aí, tá, deixa o like, compartilha Aí pro seu amigo, se você queria roletar Estava em dúvida se estava vindo ou não. Tá aí meu parceiro, o um videozinho aí, e tudo no automático, eu coloquei tudo automático. Tô roletando no Agulhas Canal 9 meu parceiro. Agulhas Canal 9. Ó, tá uma uva, não sei, não sei, não sei. Eu preciso de 8 deu as caixas premiadas dessa vez. O que aconteceu que tá cedo? O que, que aconteceu? Ai caramba, tá muito fato. Tem coisa errada aí, né? tem, tem coisa errada, tem coisa errada, o morro tá muito fácil, tá muito, tem coisa errada aí, tem, tem coisa errada desse morro aí, tá muito fácil, tá muito fácil, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí da, da parada, tem coisa errada da parada, eu tô ficando com medo, hein? Eu nunca pensei que ia falar isso, mas eu tô ficando com medo de ganhar tanta MN, com pouca caixa, que teve roletando aqui, que a gente roletou 150 e não ganhou bolufas, só ganhou itens bem legais. E agora nada, é Bruno Bracinho. Vai dar upgrade no patrocinador, hein, Bruno Bracinho? Porque eu tô letando na Agulhas 9, parceiro. Agulhas 9, Bruno Bracinho, Agulhas 9. Chega a calma do Bruno Bracinho. Bruno Cotoco. Vamos lá! Vem que tem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Olha! Eita! 30 caixas, já viu duas. Meu. Rapaz. É, é, né? Imagens falando mais do que palavras. <risos> Vamos lá. Tudo no automático, parceiro. Não tô fazendo nada. Eu só tô aqui, ó. Boneco mostrou o eixo. No automático. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Olha. Olha. Nossa! Mais uma, mais uma vou comprar. Vem a GG. Vem a GG. Vem a GG DDB. Vem a, a, a, a Gaten Glan, né? A Galate Olha, lá, tá querendo, hein? Tá querendo. nada danada tá querendo. É agora, ó. Pum! Engulhado, hum, do Engulhado, boneco. Que isso? Eu sei lá, tá... Tá chegando notificação. Tá chegando esse site. Todo mundo tá chamando o boneco. Todo mundo quer saber como é que roleta. Todo mundo quer saber como é que ganha. Tô ficando com medo A última pacote Nossa Nossa Caramba, ganhei hein Ganhei hein Ganhei, ó do, Meu, ganhei MN pra cacete Com, com, com, com 150k ganhei, É, não ganhei pra cacete, mas tá bom Uma, duas Três Eu ganhei cinco, eu ganhei seis armas com 150k é. Poderia ser melhor? Poderia, mas também poderia ser pior, né? Eu acho que essa não tem, não sei. Não vamos ver. Vamos ver. Então é isso, rapaziada. Não se esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha demais. Escreva aqui, soldado. Eu queria roletar nessa, não ganhei bolhufa. Soldado, eu fiz isso, queria a, a DDBX. Coloca aqui também nos comentários. E não perca. No próximo vídeo, continuação... Roletando, roletando na, na, na 2015 e um. 1, vou roletar na 2015 2, a 2016 e a 2017 do próximo vídeo. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem todos com Deus, grande abraço. E lembre-se, porque se lembre. e roletar nas caixas de DB, tá uma, tá uma uva, tá, tá boneca, tá tiro. É nóis, tamo junto.